Olá, tudo bem? Aprenda como pessoas comuns estão revertendo as hemorroidas e a aliviando a dor em 30 dias, naturalmente sem efeitos colaterais. Você está com problemas de hemorroida, ou está com esses sintomas? Os sintomas mais comuns da hemorroida incluem, proído anal, dor anal, principalmente enquanto se está sentado, sangue vermelho, vivo no papel higiênico, nas fezes ou no vaso sanitário, Dor ao evacuar um ou mais nódulos endurecidos sensíveis próximos ao ânus, inchaço ao redor do ânus. Você sabia que mais de 10% da população do Brasil tem hemorroidas? Você não precisa mais sentir dor, vergonha ou frustração. Você está prestes a conhecer um método simples, rápido e prático para curar suas hemorroidas para sempre em 30 dias. Você está prestes a descobrir uma solução que vai ajudá-lo a, a aliviar suas dores com hemorroidas e elimina-las para sempre. Conheça agora um método simples, rápido, prático e natural em um livro digital exclusivo. O programa Diga Adeus às Hemorroidas, como eliminar as hemorroidas, é o único programa caseiro e natural na qual você irá aprender de uma vez por todas a eliminar as hemorroidas em 30 dias de maneira saudável e sem precisar gastar dinheiro em remédios, médicos ou cirurgia. O programa consiste em um livro digital na qual você irá aprender passo a passo os principais sintomas de hemorroidas, causas, efeitos e como você pode curá-la através de um programa de alimentação e muito mais. O programa consiste em um livro digital na qual você encontrará todos os segredos testado e aprovado por milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Esse programa é um método exclusivo que poucos médicos e terapeutas naturais ainda conhecem. Descubra agora como eliminar de uma vez por todas suas hemorroidas sem remédios, drogas, cremes, supositórios, cirurgia ou efeitos colaterais. Este programa contém todas as informações para você curar permanentemente e viver livre de hemorroidas e muitos distúrbios digestivos associados. Esta solução é uma abordagem caseira que alivia os sintomas de hemorroidas em 30 dias, às vezes menos, e cura permanentemente as causas. Esse livro é um divisor de águas em sua vida. Conheça agora um tratamento 100% natural, seguro, poderoso e de fácil implementação. É prático e fácil de implementar. Adquira agora a sua cópia exclusiva do programa DIGA ADEUS às HEMORROIDAS e tenha 100% de garantia a hemorroidas e pare dor, sangramento e inchaço, naturalmente em menos de 24 horas. Não importa se você sofre com hemorroidas há anos ou se começou a ter este problema há pouco tempo, o programa Eliminando as Hemorroidas é uma solução completa, natural, prática e que tem mudado a vida de milhares de homens e mulheres no Brasil e no mundo. Benefícios Extra do Programa Eliminando Hemorroidas Reverter as hemorroidas A solução definitiva, saudável e barata, que reverte a hemorroidas em 30 dias. Economizar com saúde e remédios Conheça remédios naturais que ajudam na cura da hemorroidas. Economize na farmácia e tenha uma solução caseira em sua casa. Vida saudável e adeus hemorroidas. Aprenda uma série de exercícios e alimentos naturais para você dizer adeus às hemorroidas para sempre. Especialistas recomendam o programa. A maioria dos homens e mulheres que sofrem com hemorroidas e não acreditam que o problema possa ter solução fora de cirurgias e outros métodos artificiais e caros. Mas a verdade é que milhões de homens e mulheres que sofrem com esse problema poderiam evitar e reverter hemorroidas com um simples método natural que você encontrará neste programa. Garantia Incondicional. Nosso foco está na cura das suas hemorroidas. O programa é inovador e com certeza as indústrias farmacêuticas e médicos não irão querer anunciar um método tão natural assim. Pois a fonte do lucro destas indústrias está na venda constante de medicamentos. Pare de usar medicamentos e conheça o melhor programa natural contra hemorroidas de toda a internet brasileira. Além disso, o programa Deus Hemorroidas oferece uma garantia de reembolso de 100%. Então não existe risco, vale a pena tentar, clique no link na descrição do vídeo e compre o seu hoje mesmo.